Olá! O raciocínio causal e os modelos de suposições. Qualquer inferência estatística requer algumas suposições. O modelo estatístico é um conjunto de suposições pré-ocupadas com a geração de dados observados e seus similares descrever de modelos estatísticos Seguem uma enfatização do papel das quantidades de universo de interesse. Este universo de interesse, neste caso, é a perspectiva humana e essa perspectiva como um como uma consequência. Consequência essa que são resultados de equações complexas dentro do psiquismo. Tendo esses dados observados e padrões similares, podemos estabelecer conjunções e credibilidade a certas hipóteses do funcionamento do psiquismo humano. Tendo este universo de interesse, podemos estabelecer estatísticas, fatores, conjunções, dados e meios para preliminar uma inferência com mais formalidade descobrindo e usando correlações da estrutura do psiquismo e os modelos e suposições podemos por meio da lógica descobrir um, um, um universo ainda não desbravado o primeiro padrão de características que estabelece um raciocínio causal é o pensamento e a Orientação de tempo. A temporalidade traz especulações pré-fatais, especulações que estabelecem o que e por que algo poderia ter acontecido ou não acontecido. Tendo como modelo o funcionamento do psiquismo, podemos estabelecer que certas decisões poderiam ser tomadas devido a A oportunidades ou B oportunidades, devido a C ambiente ou D ambiente, devido a Y maturação e Z maturação devido ao desenvolvimento de certas características do aparelho psíquico ou certas car outras características do aparelho psíquico que são estimuladas e desenvolvidas dependendo do meio sendo outras maneiras de estabelecer um raciocínio causal as especulações pós-fatais que dão ao ser um julgamento pós-acontecimento sendo essas suposições ou níveis de suposições usando como inferências crenças e parâmetros que podem ser racionais ou não. Um meio muito claro para a caracterização de um pensamento racional ou não é a não possibilidade de contestação. Um contraponto normalmente gera uma enorme defesa daquela preposição, daquela suposição inicial sobre a defesa desta suposição inicial dissociativa, dando essa defesa sempre como uma lei, como algo que não pode ser quebrado ou Qualquer tipo de questionamento sendo resultante a punição ou a algo ruim. A estimativa de um intervalo de confiança, a estimativa de um conjunto de características que contrapõem aquela crença ou aquela lei inicial normalmente são sempre refutadas por meio da imposição e da não-racionalidade, da não-interpretação, da não-filosofia do raciocínio sobre o que pressupõe tal julgamento pós-factual, pós-julgamento de um pós-evento julgamento do que precedeu aquele evento, julgamento de um padrão punitivo-dissociativo, julgamento da distribuição de probabilidades que envolvam fatores que nem sempre estão no controle do ser, e sim de uma má administração estrutural tendo um número infinito de parâmetros desconhecidos de uma estrutura psíquica, tendo padrões exemplificados como incoerentes e afirmativas, insolúveis às características humanas, às regras de certas instituições ou filosofias de vida caem por terra através de um raciocínio causal, um sentido temporal, uma direção temporal, com a perspectiva de uma introdução de referências, triangulações, formas de interpretar o presente e denominar o futuro, com padrões estatísticos que distinguem formas de ver, conviver, maneiras de se posicionar tendo conclusões sempre convenientes ao próprio ser, tendo um conjunto de preposições e suposições preocupadas com a geração de dados para a interpretação e agência no presente, tendo ciência de uma não caracterização e generalização do psiquismo, mas tendo por consciência a clarificação de uma forma de interpretar o seu meio através de referenciais que para o ser já foram descobertos, clarificados, exemplificados e trazendo um parâmetro completo com a ciência de que grande parte deste parâmetro ainda não foi deslumbrado, descrito, não foi percebido por meio dos dados que ali foram assumidos como desconhecidos. A ciência do desconhecimento traz ao conhecimento uma humildade, que para a constituição de hipóteses racionais e conceitos causais é de suma importância. Paz.